Quer dizer, é um subalterno é um cidadão de segunda categoria. A relação do colo com a sua primeira dama, o que foi essa relação? Foi uma relação de um valor, em que ali se explicitou, com toda a radicalidade, uma concepção machista e, ao mesmo tempo, uma concepção de que o privado se mistura com o público numa relação de selvageria, que a dimensão individual ela, ela é tragada, uma, uma concepção selvagem autoritária. Vocês viram o estrago que está causando numa relação entre homem e mulher na sociedade. Então eu digo para vocês que a política hoje, ela se dá em dimensões simbólicas muito fortes. Por isso que se o PT, no caso, vamos trazer essa discussão aqui, não dá conta desse problema da, dos valores para você hoje fazer política, você tem que mexer com a cabeça das pessoas, com o valor das pessoas, com a simbologia das pessoas, até com o modo de falar das pessoas, porque a política hoje, via meio de comunicação, ela passa permanentemente valores. Até uma novela, ela passa uma determinada concepção de mundo. Então você jamais pode imaginar um dia chegar ao poder, simplesmente num golpe de mão simplesmente um assalto ao Palácio de Inverno, como foi o modelo da Revolução de 17 que a esquerda sempre trabalhou com aquele modelo. Não, a ideia da Revolução ela é processual no sentido de que você tem que construir convencimentos políticos, morais, ideológicos, para que as pessoas se identifiquem com o processo transformador, até no momento em que há um processo de barbarização da sociedade. Tanto no primeiro mundo, como principalmente no terceiro mundo. Então, você tem que misturar, a um só tempo, reformas setoriais, reformas é, localizadas com rupturas, que não são coisas que se contradizem. Então, você pode ter movimentos de ruptura, sim. Até porque o conceito de revolução e de ruptura, ele, ele, no meu entendimento, ele está associado hoje a você colocar sujeitos, partidos indivíduos, multidões em ação, e não apenas o assalto ao poder, com aquela visão de que o poder é uma máquina que você ocupa, que você toma, mas o poder muitas vezes na sociedade moderna hoje, ele é uma ação política que se exerce, por exemplo, governo norte-americano, Bush, o Bush faz uma ação militar no Golfo Pérsico, mas ao mesmo tempo procura através da mídia, criar um, um consentimento internacional e, e, na, e na sociedade norte-americana para aquela ação no novo péssimo. Quer dizer, você imaginar, por exemplo, nós vamos ganhar uma eleição, podemos ganhar uma eleição, mas para realizar um programa, você tem que ter um grau de enraizamento, de convencimento da sociedade, principalmente no país como o Brasil, que a população, através da eleição ela faz uma verdadeira salada, ela faz um vendaval com o seu voto. Ora vota aqui, outra vota lá, ela faz esse processo. Porque nós não temos tradição democrática na população brasileira. É apenas um segmento parcial. Nós temos apenas embrião de em uma sociedade civil. Por isso que eu acho que uma estratégia de transformação da sociedade que não englobe reforma e ruptura, reforma e revolução, é uma estratégia impotente. Você faz revolução, um discurso da revolução como um grande dia, um grande momento, quem faz esse discurso é como se fossem pregadores e evangélicos de um dia, a revolução é identificada como um ajuste de conta, um esperto de juízo final, esse juízo final não vem pelas novas condições da política e você cria uma seita e faz um discurso para si mesmo. Se nós queremos ser um partido que organiza as multidões, nós temos que trabalhar com o futuro no cotidiano, e não com o futuro que um dia você vai chegar lá. A nossa própria ideia, e aí eu entro num terreno que não está aqui em debate, a nossa própria ideia de socialismo, ela não pode ser mais trabalhada do socialismo eu vou fazer naquele momento que chego lá. A própria ideia de socialismo, ela tem que impregnar, ela tem que informar a luta em cada momento tanto das relações humanas como das relações políticas. Portanto, essa é a minha visão que eu tenho de como combinar reforma e revolução. Eu não, eu acho que não é ou, e sim e, exatamente porque no meu, no meu entendimento, hoje você tem que combinar e não excluir, tá certo? Porque se você tem hoje, inclusive, movimentos subversivos, contestadores, Lamentavelmente, por uma visão estreita da esquerda, não é o caso nosso, que eu acho que a gente sempre teve uma visão aberta nesse sentido aí, foram movimentos extremamente contestadores e a esquerda não teve nenhuma dimensão dele. Vamos pegar dois exemplos. O movimento ecológico e o movimento pacifista. Na Europa. Movimentos extremamente subversivos e contestadores. Mas como é um movimento político e econômico, a esquerda não, não tem nada a ver com isso. Certo? O movimento feminista o movimento feminista no mundo, pessoal, ele nasceu à margem da esquerda. Porque a esquerda tinha aquela visão de que o problema é econômico. O que o problema é econômico econômico, resolve tudo. Nem o anarquismo, nem o ateísmo, nem nada. Ele, ele, ele é uma pluralidade de pensamento. E eu acho que isso é fundamental, o conceito de partido laico. Like, porque eu acho que o, o que une o partido é o programa político. O que une o partido é a visão de sociedade. Você não pode unir o partido pelo pensamento todos os partidos que transformaram a teoria em ideologia oficial aniquilaram com a ideologia o marxismo virou o marxismo chapa branca, que virou a ideologia oficial do Estado ele virou o marxismo chapa branca e morreu quer dizer, essa, essa e os partidos transformaram a doutrina a doutrina fechada também aniquilaram. e agora eu acho que o PT que criou o direito, que, que abriu democraticamente o direito de tendência, eu acho que foi um momento importante, ele tem que agora dar um terceiro passo. O qual é o terceiro passo? É o direito de tendência, não pode virar o dever de tendência. Isto é, para você atuar no PT, você tem que necessariamente estar numa ou outra tendência, senão não tem espaço. Segundo, a dinâmica das tendências dá a dinâmica do partido. Isso também não dá. Terceira coisa, o discurso das tendências é o discurso do partido. E o cidadão que não é vinculado, é uma tendência, ele não tem espaço. Eu acho que um partido plural a, a, tem que ter correntes de opinião, correntes de debate, correntes de manifestação do pensamento, amplamente democrático, de todo tipo. É claro, no um partido socialista. Eu estou referindo de todo tipo, no campo das várias visões de socialismo, no campo das várias visões de, de filosofia, de religião, de não religião, e isso deve ser livre dentro do partido As pessoas têm que se unir Agora, politicamente Você tem uns momentos de disputa no partido e Nesse momento devem ter Posições que se organizam para defender Essa ou aquela postura essa ou aquela tese Agora, essa dinâmica das tendências Que cada uma tem uma militância política Que cada tendência tem sua direção Tem sua militância Tem suas reuniões Tem sua dinâmica própria Chega e coloca a sua no partido eu acho que nós temos que superar essa dinâmica no Congresso. A é, gente já debateu várias vezes, eu queria esclarecer um pouco isso aí, como se dá. Como se dá, você, deputado federal, duas gestões, a, a questão do, do parlamento, tanto a nível federal, quanto dos movimentos sociais. Quer dizer, como o parlamentar federal sente essa relação, como se cidadão vó no movimento sindical e social, e se a forma que acontece hoje é suficiente? eu acho que ele é, é fruto de um momento né, de, de organização do, do movimento social e se deveria se dar de forma diferente né? se, tem, se, teria, se tem deficiências muito graves e que o movimento social poderia ter interferência muito maior do que tem do parlamento do federal né? outra coisa é a questão da relação do parlamento ou do, do parlamentar com o Partido né? essa questão do voto distrital a questão do da, do as candidaturas de provista partidária, que você acha disso, né? e a questão do poder do parlamentar, enquanto instância, enquanto um representante da sociedade tem, pela própria figura pública uma, uma influência muito grande do partido na parte da sociedade, como é que você vê isso, a questão da influência do partido, do poder do parlamentar no partido, se isso é bom, não é bom como é que é isso, e essa questão do, do poder instrumental mesmo do parlamentar, né? do, Somente a nível do que está e o deputado Estadual, o deputado federal vai mostrar mais longe, mas o deputado Estadual a gente vê que tem um instrumento na mão é, muito grande é, em termos de, de estrutura. isso, Como é que é isso? Quando né, a gente tem uma, uma relação, não tem aqui, né, com o que é uma relação muito mais partidária, que é um mandato que está muito mais vinculado de um à região, ao partido, isso é tranquilo. Mas quando o mandato não é assim, quando o mandato, a nível de São Paulo, os mandatos hum. não são agregados ao partido, Massa ah, e um trabalho de uma da forma, isso é um poder é quase paralelo. Como é que você vê isso? Isso é bom? Né? Tá. Tem mais alguma pergunta? Uhum. Uhum. Uhum. Vamos sofrer. A questão da relação do movimento social com o parlamento, é, isso, no meu entendimento hoje, é, esta relação não é a melhor, por quê? Porque nós não temos uma o que eu chama, chamei a atenção no início uma tradição democrática de organização da sociedade eu acho pessoal que o movimento social no Brasil ele é organizado ainda basicamente com base em interesses corporativos e quando ele se relaciona com o parlamento apenas com interesses corporativos muitas vezes esses interesses corporativos são muito particularistas e setoriais como nós não temos o próprio movimento não tem um grau de consciência política, de formação política, de experiência política, capaz de ter uma, uma relação mais politizada com o parlamento, no meu entendimento, essa relação é pouco potencializada. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho insistido, por exemplo, uma, uma entidade como a CUT. Uma entidade como a CUT, ela, que é uma, é uma instituição, quando eu falo novas instituições, é nesse sentido, Por exemplo, a CUT é uma nova instituição. É uma instituição da sociedade, assim, é autônoma. A CUT deveria ter em Brasília um escritório político de defesa e de acompanhamento da luta parlamentar, do ponto de vista dos interesses dos trabalhadores. Entendeu? É uma coisa mais profissional, mais articulada, mais tecnicamente preparada. Porque quando você faz a relação com o parlamento, momentaneamente, esporadicamente, essa relação ela é muitas vezes pouco eficaz. A outra, e aí o que, que ocorre? Muitas vezes a relação do movimento com o parlamento, ela é despolitizada por isso. Porque a própria disputa parlamentar, e eu digo isso porque a minha experiência no parlamento, ela não se deu a partir de movimentos. Ela se deu a partir de ideias. Né? Tanto que a minha, a minha disputa lá é muito em torno de temas que normalmente não dá voto no movimento. Puxa, às vezes até alguns temas até que eu perco voto no movimento. Né? É, é, agora, esse, essa relação... Eu acho, primeiro, que o partido, no caso do Partido dos Trabalhadores, eu acho que um partido como o nosso deve combinar na sua representação parlamentar vários segmentos da disputa política. Eu acho que é é, tem que ter representante de movimento feminista, tem que ter representante de movimento sindical, de movimento e tem que ter representantes de posições políticas, que não é de movimento. Por exemplo, eu, eu, eu, eu não tenho uma identidade com esse ou aquele movimento. Eu defendo os interesses do movimento a partir de uma certa ótica. Eu acho que o ideal é você ter essa disputa. Essa e aí eu, eu entendo que a relação, a relação do, do parlamentar com o movimento, eu acho que pode se dar nos seguintes níveis. Primeiro, um partido popular como o PT, um partido que tem uma, uma organização social, isso é fundamental, aquela, eu acho que as reivindicações do movimento, as reivindicações legitimadas do movimento, que pautam o movimento, devem ser pauta do partido da disputa parlamentar em primeiro lugar. Segundo, quando eu digo ser pauta, não é um parâmetro para o partido atuar O partido tem aquilo como pauta, no caso dos seus parlamentares, mas ele deve ter uma abrangência maior para aquelas ter reivindicações. Certo? Terceiro, o próprio partido tem que ter posições em relação a determinadas questões que estabelece o saudável conflito de uma visão mais universal de partido com a visão mais particularista. E aí você estabelece o conflito e a disputa democrática com o movimento. Eu, eu entendo que o parlamentar petista, ele não pode, ou o parlamentar socialista, ele não pode exercer o um mandato sem levar em conta o movimento. Eu acho que ele tem que levar em conta a organicidade do movimento. Agora, ele não pode se limitar ao movimento. Senão ele vira uma correia de transmissão ou um pronto-socorro do movimento. Ele é uma, um sujeito político que leva as reivindicações do movimento a um nível mais global na disputa política. Porque o Papa da ideia de que um parlamentar, ele recebe não só do movimento, mas ele recebe da cidadania uma delegação política. E ele tem que exercer aquela delegação no sentido amplo. Você não pode nunca combinar uma data parlamentar. Eu sou representante de tal categoria que existe na eleição você não segue só na categoria olha, o um cate... um tal vota é nisso um vota é naquilo eu acho que nós deveríamos, eu tenho uma posição que é, eu acho que é muito polêmica no PT e está em debate na sociedade, eu acho que nós devíamos caminhar para o, o voto distrital nisso que eu acho que isso daria uma contribuição para essa relação mais próxima do cidadão com a, a delegação que, eu digo distrital nisso porque eu combinaria o, o, o, o, o representante